Em 2021, a Universidade Federal de Santa Maria é apontada como a 29ª melhor universidade da América Latina e Caribe, de acordo com o um ranking da instituição britânica Timers Higher Education, um dos mais conceituados levantamentos internacionais do ensino superior. Se nós olharmos a média dos rankings e especialmente os indicadores da universidade, nós vamos ver um crescimento contínuo. O THE é um dos indicadores que aponta esse crescimento, né? é um dos rankings que aponta esse crescimento para a universidade. Vejam que nós saímos da 51ª posição na América Latina para a 29ª. Esse é um salto gigantesco em termos de posicionamento em rankings de qualificação das universidades. Nós estamos, por exemplo, no, no ranqueamento do Ministério da Educação a um passo, né? É, e a poucos pontos, pouquíssimos pontos, eu diria que décimos de pontos, para chegarmos ao conceito de excelência do MEC. E isso deve acontecer, com tudo, como tudo está indicando, no ano de 2022, na avaliação de 2022. Isso o é resultado realmente de todos os esforços, da dedicação de todos os setores da Universidade. É, na parte do empreendedorismo, por exemplo, a Universidade também ocupa uma posição de destaque nacional. E por aí nós vamos trabalhando em várias frentes. Nós somos a 25ª universidade mais sustentável do país, né? com é, franco, em franco progresso para posições ainda mais confortáveis nesse quesito, por absoluta responsabilidade pedagógica e ambiental do, da universidade. O movimento da pesquisa, do ensino, da extensão, que vem efetivamente mostrando um crescimento contínuo, um crescimento contínuo da Universidade em todos os indicadores.